Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank you Guards Today, e sim, hoje é o grande dia para você ter propósito, trabalhar com o significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. E será que você está naquele momento de curiosidade sobre o futuro do trabalho? Você quer ler mais, quer saber mais sobre propósito, descobrir livros que podem te ajudar nesse processo? Então, esse vídeo é para você! <música> Vou dividir com você alguns dos títulos que eu li nos últimos anos e que me ajudaram e que com certeza vão trazer alguma informação e novos conhecimentos para você, tá? Tem de tudo um pouco aqui nesses meus livros, então o primeiro que eu indicaria é exatamente esse daqui que é sobre o capitalismo consciente, na verdade ele fala sobre o mercado de uma forma mais ampla, onde ele cita para gente sobre empresas e negócios que privilegiam o propósito antes do lucro, então acho que eu como uma profissional de planejamento estratégico e gosta primeiro do macro para depois ir pro micro, eu super recomendo esse esse livro. Quando a gente olha para gente, para nós, pra busca do nosso propósito individual, eu tenho aqui alguns outros livros para trazer para vocês. Este daqui, O Poder do Agora. Né? Ele, fala, uh, ele é um livro mais complexo, mais difícil, de leitura mais longa, talvez ali de cabeceira, é muito para desenvolvimento pessoal, mas ele fala muito do poder do hoje, da ação no momento presente. Então, acho que ele traz uma visão do, do, do poder do agora, efetivamente, né? que a nossa mente ela está sempre nos enganando. A gente está sempre projetando o futuro, a gente está trabalhando uh, e desenvolvendo... As nossas ações de hoje são decorrentes de, de crenças do nosso passado, mas ele mostra para a gente que não. Né? Quanto mais presente, no momento, a gente consegue co-criar o nosso futuro, mas a gente age no hoje, porque é a única coisa que a gente tem a partir de já. Então acho que super vale a pena e é uma mudança assim de conceito. Outro livro super de desenvolvimento pessoal, e ele é bastante novo e recente, é esse daqui do propósito do Prem Baba, onde ele fala que é a coragem de ser quem somos. Também é um livro de autodesenvolvimento, mas ele traz uma linguagem muito fácil e muito simples sobre esse tema complexo. Ele fala um pouquinho de espiritualidade, ele dá dicas práticas, exercícios, e se você está buscando aí uma, uma jornada de vários caminhos, esse daqui é um deles que eu indico. Outro que eu indico também é este daqui, que ele já tem também em português, que se chama Presença, aonde ele fala, mais uma vez, sobre o momento presente. E tem uma passagem nesse livro que me chama muita atenção, que ele fala sobre a importância da gente é, expressar exatamente quem a gente é e não num momento de uma entrevista de trabalho ou no momento de um bate-papo com os amigos, tentar fazer com que os outros gostem ou que a gente queira descobrir o que está na cabeça dos outros, né? que isso nos distancia da nossa presença, da nossa autenticidade e daquilo que a gente tem de melhor para oferecer. Então, acho que esse também é super bacana. E esse daqui é um livro uh, que lançou no final de 2017, começo de 2018, de um executivo brasileiro. Na verdade, eu quis trazer também um livro brasileiro para gente do Roberto Tranjan, ele tem uma consultoria e ele fala sobre o velho e o menino, a instigante descoberta do propósito. É muito interessante porque mistura né, a vida pessoal com a vida é, executiva dele, mas é um olhar que ele traz também sobre a, a descoberta de como qual foi o passo a passo dele para descobrir do propósito dele. Então, essas são as minhas dicas, né? Tem um pouquinho de tudo, um pouquinho de mercado, um pouquinho de visão de executivos, visão de líderes espirituais, eu acho que essa é a, a dinâmica quando a gente está buscando mais significado, mais propósito. Né? Eu acho que esse é, o, o, é a oportunidade da gente ler de tudo e depois a gente põe uma peneira e filtra, absorve a informação que faz sentido, a que não faz, você simplesmente deixa aí e... e, e e tá tudo certo! Essas são minhas dicas, me diga o que você achou sobre isso E uh, para finalizar, se você quer planejar né, o seu negócio, o seu, ter um modelo de negócio alinhado com o seu propósito, não se esqueça, se cadastre e se inscreva no Business Academy Solicite mais informações sobre o nosso conteúdo programático aqui nesse nosso link E super obrigada por estar aqui! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal e muito obrigada mais uma vez por querer ser a melhor pessoa que você pode ser todos os dias e isso já é o suficiente. A gente se vê no próximo.